Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conhecer alguns processos de reciclagem de alguns materiais, incluindo o plástico, o papel e o alumínio. Mas uma coisa que a gente pode começar falando aqui rapidinho é o que é a reciclagem e qual é a sua importância. A reciclagem é um processo que consiste basicamente na transformação de materiais usados em produtos novos, que poderão ser inseridos novamente na cadeia de consumo, sem que haja necessidade de extrair mais recursos naturais. Por exemplo, para fazer papel, é preciso utilizar árvores. Quando a gente recicla o papel, estamos fazendo novos papéis que serão utilizados posteriormente sem precisar arrancar mais árvores. Isso é muito importante porque contribui, e muito, para a preservação do meio ambiente, algo que atualmente é mais importante do que nunca foi em toda a nossa história. Além disso, esse processo de reciclagem também ajuda na redução do lixo gerado pelo homem, já que todo esse material que seria jogado fora vai ser reutilizado. A reciclagem também é importante para a própria sociedade, porque gera empregos em cooperativas e também contribui para a renda de diversos catadores de materiais recicláveis, que fazem um trabalho muito legal recolhendo, separando e enviando diretamente para a reciclagem. Mas será que tudo que utilizamos pode ser reciclado? Infelizmente, não. Algumas embalagens e objetos não podem ser reciclados após a utilização, porque possuem materiais químicos que não podem ser separados desses materiais com facilidade. Por exemplo, vou citar aqui alguns materiais que não podem ser reciclados. Os adesivos, etiquetas e fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico, papéis engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados, grampos, esponjas de aço, pilhas, cristais e ampolas de medicamentos, enfim. Todos esses materiais que eu citei aqui para você são alguns dos que não podem ser reciclados. Inclusive, muitos deles nós utilizamos no dia a dia e normalmente descartamos de forma incorreta. O ruim é que, ao fazer esse descarte de forma incorreta, isso vai prejudicar a qualidade do trabalho dos catadores, das ONGs e das recicladoras, já que isso vai tornar o processo de reciclagem muito mais demorado e mais caro. Mas, apesar disso e dessa lista que eu passei aqui para você, muitas coisas podem ser recicladas. E, para te ajudar, eu vou mostrar algumas dessas coisas. Os materiais mais comuns encontrados no lixo e que podem ser reciclados são esses aqui. Alguns plásticos, tais como garrafas, embalagens de produtos de limpeza, potes de cremes e shampoos, tubos e canos, brinquedos, sacos, sacolas e saquinhos de leite, e também o isopor. O alumínio também pode ser reciclado. Por exemplo, latinhas de cerveja de refrigerante, esquadrias e molduras de quadros. Ah, alguns materiais ferrosos, tais como molas e latas, também podem ser reciclados. Bem, a gente não pode esquecer de falar aqui dos papéis. Vários tipos de papéis e papelão também podem ser reciclados, tais como jornais, revistas, impressos em geral, papel de fax, embalagens longa-vida, sabe, tipo aquelas caixinhas de leite que a gente compra no mercado? Esses são alguns dos tipos de papéis que podem ser reciclados. Há alguns vidros, como frascos, garrafas e vidros de conserva também podem. Enfim, essa lista com alguns dos materiais que podem ser reciclados pode te ajudar um pouco na hora de realizar a separação do lixo para a coleta. Ah, e não se esqueça também que os plásticos precisam ser bem lavados para que não fiquem restos do produto, principalmente no caso de detergentes e shampoos, já que isso pode dificultar a separação e o aproveitamento do material. Ah, não se esqueça também de lavar muito bem as garrafas de vidro e retirar as tampas dessas garrafas. Já em relação aos metais, tais como latinhas de refrigerante, cervejas e enlatados, devem ser amassados ou prensados para facilitar o armazenamento. Agora, em relação aos papéis, eles podem ser guardados diretamente em sacos plásticos. Não se esqueça, também, de separar o material para a coleta seletiva. Aí, claro, depois que esse material é separado, ele vai ser enviado para a reciclagem. Aí, cada material vai ter um destino levemente diferente um do outro. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha gostado dessa aula, entendido a importância da reciclagem e também compreendido quais os materiais que podem ser reciclados e quais não. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!